Confira a playlist própria sobre ela aqui no TT. O primeiro de nossa lista é o Entulesse. Era o um navio navegado pelo grande marinheiro Númenóreano Ventur, que era capitão dos navios do rei na época de Tar-Elendil, o quarto rei de Númenor. Depois de quase 600 anos desde a fundação da ilha, Entulesse foi o primeiro navio Númenóreano a fazer a viagem de volta para a Terra-média através do Grande Mar. Por isso, o nome em Quenya significa retorno. De acordo com as histórias de Númenor, Ventur conduziu o navio para os Portos Cinzentos na primavera de 600 da Segunda Era. Gil-galad, rei de Lindon, o recebeu e Ventur permaneceu em suas terras por alguns meses. No outono do ano seguinte, Entulê se zarpou mais uma vez iniciando a longa jornada de volta para Númenor. A segunda embarcação de nossa lista é no Meramar. Em Quenya, seu nome significa Asas do Oeste. Foi o primeiro navio com o qual Aldarion navegou de Númenor para a Terra-média, entre 725 e 727 da Segunda Era. Seu primeiro proprietário foi Veantur, o mesmo citado no primeiro item da lista, e a avô de Aldarion. Durante sua jornada, Aldarion explorou as regiões de Lindon e Eriador, no navio de velas douradas. Segundo consta, ao retornar de viagem, Ventur doou no Meramar para Aldarion, que dentro de três anos da primeira viagem, navegou novamente para Lindon e esteve três anos no exterior. Logo depois disso, Aldarion fez ainda outra viagem, desta vez durando quatro anos, e, evidentemente, com Numeramar, mesmo que isso não seja falado explicitamente, e explorou as costas da Terra-média ao sul até a Baía de Belfalas. A quarta viagem de Aldarion com Numeramar ocorreu após uma pausa um pouco mais longa, mas os registros de sua duração e os acontecimentos não são contados. Depois disso, ele construiu para si um novo navio chamado Eambar, e nada mais é dito sobre os empreendimentos de Númeramar, que, muito possivelmente, ainda servia na Frota Real que Aldarion agora começava a ampliar de todas as maneiras possíveis. E já que falamos dele, no terceiro lugar da lista temos Eambar, cujo nome significa Morada Marinha pois foi construído por Aldarion para servir como quartel-general da Guilda dos Aventureiros. Era um navio enorme, projetado para ser mais uma habitação do que um navio à vela. Originalmente ancorado na ilha de Tol Uinen, na Baía de Rómena, foi posteriormente transferido para os portos de Andúnië. Em alguma data posterior, o navio foi confiscado pelos Reis e todos os seus registros, incluindo os precisos gráficos de Númenor, pereceram na Queda. O quarto da lista é Herilonde, que significa Descobridor de Portos. Foi navio construído por Aldarion e a Guilda dos Aventureiros nos estaleiros de Rómena. As pessoas se admiraram tanto de seu tamanho enquanto ele era construído que o chamaram de Turufantum, a Baleia de Madeira. Aldarion navegou para a Terra-média com ele pela primeira vez, em 877 da Segunda Era, e voltou após 5 anos, em 882. Era costume entre os Númenóreanos que quando um de seus navios zarpava pelo mar, uma mulher, geralmente parente do capitão, colocava na proa um ramo de oiolaire, como o ramo do retorno, mas Erendis, a esposa de Aldarion, recusou-se a plantar o ramo ou enviar um para Hirilondheim. Em vez disso, a esposa de seu capitão na época colocou um no navio. Depois que Eldarion se tornou o rei de Númenor e partiu em direção à Terra-média mais uma vez, em 883 da Segunda Era, não havia ramo do retorno na proa de Hirilondheim. Lá estava a imagem de uma águia com bico dourado e olhos de joias, Dada a ele por Círdan em suas viagens anteriores aos Portos Cinzentos. O último de nossa lista é Alcarondas, o Castelo do Mar. Foi a nau capitânia dourada e preta de Ar-Farazon, o último rei de Númenor. Tinha muitos remos e muitos mastros, sobre os quais havia velas de ouro e zibelina. Nesse navio ele navegou para a costa de Aman liderando o grande armamento para desafiar os Valar. Alcarondas de fato alcançou as terras imortais e ancorou nas margens de Aman, e Arfaras não alcançou Tirion, mas este ato apenas condenou a si sua frota e seu reino. Então é isso, pessoal. Mais uma lista sobre a série para a conta do TT.